Pense nas crianças mudas de praticar, pense nas meninas cegas e desatadas, pense nas mulheres só. Cenas feridas como rosas caritas mas só não se esqueça da Rosa, da Rosa, da Rosa de Hiroshima. A rosa radioativa, estúpida, invalida. A rosa com cirrose e a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem.